Né? Eu acho que algumas pessoas aqui estão me vendo pela primeira vez, vieram a partir de... de que viram o anúncio lá no, no YouTube, no YouTube, não, no Instagram, desculpa, no Facebook, né? e resolveram ver quem é esse cara aí que está se propondo a falar de cirurgia é, peradonal estética. Né? Então, meu nome é Renato Vasconcelos, acabei que comecei a, essa conversa toda e não falei. Né? Meu nome é Renato Vasconcelos, eu me formei em 1997, aqui né, em Recife, na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, ah, da qual hoje eu sou professor, com muita honra, com muito orgulho. Também fiz minha especialização em periodontia aqui na FOP, aqui na, na, na Universidade de Pernambuco. Ah, entre 98 e 99. terminei em 1999. Em 2001, eu fui morar em Piracicaba para fazer o meu mestrado, em seguida, o doutorado que eu concluí em 2004, voltei aí do meio para o fim de 2004, eu voltei a morar em Recife, em 2006 eu entrei num pós-doutorado na, na minha faculdade, né? na faculdade onde eu era eu egresso, na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, e aí em 2008, esse, esse estágio de pós-doutorado terminou em 2007, em 2008 teve o um concurso para professor, eu graças a Deus passei, né? e estou lá até hoje. Né? Além disso, eu coordeno cursos de especialização né, em periodontia aqui em Recife, na ABO Pernambuco, não mais aí no, no CPGO, mas até bem pouco tempo eu coordenava a especialização lá. Né? E sou coordenador científico de uma equipe de cursos presenciais, que é o Group, né, que a gente trabalha aqui já há um tempão, ministrando cursos de especialização, aperfeiçoamento, atualização e de imersão também. É, e aí, de um ano e pouquinho para cá, eu criei o Perimentor, né, como uma forma de difundir a periodontia, né, espalhar mais conteúdo de, de qualidade, né, é, para que as pessoas incorporem a periodontia no seu dia a dia, né, é, usem recursos que a periodontia tem para otimizar a sua prática odontológica de um modo geral, né, não não necessariamente só para especialistas em periodontia. Na verdade, eu acho que hoje eu, eu, a minha intenção é muito mais falar para aquele que não é especialista em periodontia, para aquele que está iniciando, para aquele que se interessa pela periodontia e que não sente tanta segurança assim. Eu acho que é, é a minha função aqui é muito mais falar nesse campo, no perumentor, é muito mais falar para o, o não periodontista e que gostaria de incorporar cirurgias periodontais na sua rotina clínica do que para o periodontista propriamente dito Com isso, pelo amor de Deus, eu não quero dizer que quem já é periodontista tem que sair aqui da, da nossa atividade, de forma alguma. Né? Acho que é sempre bom atualizar, é, mesmo você que já é periodontista, né? Flávia, que está aí, que é aluna já de mestrado, é, tem alguns alunos de especialização também aqui participando. É sempre bom atualizar, é sempre bom reciclar conhecimentos. A periodontia tem evoluído, né? ah, os conhecimentos que a gente tem, tem evoluído muito e a gente precisa estar uh, sempre buscando essa atualização. Tá? Então, o foco aqui hoje é atualização e é segurança, né? é passar segurança para quem está aqui com a gente. Então, é, eu também, toda vez que vou falar em eventos, né, é, certamente você, é, Aline, que estava lá, na, que tava lá na, na minha palestra lá em São Paulo em 2017 eu acho que eu já falava isso nessa época né é, eu adoro ser professor uh, gosto muito me sinto muito realizado como professor uh, minha atuação hoje talvez o maior tempo que eu dedico da minha atividade é como professor mas eu gosto sempre de falar quando eu estou falando em eventos e esse aqui é um evento né é, eu gosto de falar que eu sou também um dentista de consultório, tá? Eu passo pelos mesmos perrengues de, de, de você que, que vocês passam, né? Vocês que fazem consultório, né? É, os pacientes que me procuram aí no meu consultório, né? É, são os pacientes que procuram vocês, né? As nossas as nossas angústias, as nossas as nossas dificuldades são as mesmas, né? Eu estou junto com vocês nessa. Então é é muito importante que eu que eu mencione isso, é muito importante que eu mencione isso, porque eu acho que o que a gente vai falar aqui tem muita coisa embasada é, em literatura, na verdade, tudo em literatura, mas tudo também é para que você consiga aplicar na sua prática clínica. Eu não vou falar que nada mirabolante, nada que seja algo que só eu consigo fazer ou só alguém que fez mestrado, doutorado, consegue fazer. Não, de forma alguma. Eu quero que você... Se sinta à vontade, se sinta seguro para fazer a mesma coisa, ou boa parte das coisas que eu consigo fazer no meu consultório. Tá, Essa é a ideia. Vamos lá, aqui é, o que a Elaine colocou. Eu fiz um curso seu no Perimentor sobre a Médica Coró Clínica e gostei muito. Obrigado, Elaine. Que bom que você está aqui, então. Joia. Vamos embora. Vamos para a frente. É, eu recebo, às vezes, algumas perguntas, né? É, vocês que, que estão aqui, né? É, responderam, alguns de vocês responderam, quem não respondeu está lá no grupo do WhatsApp, quem não respondeu, por favor respondam, uma pesquisa que serve para a gente customizar os conteúdos aqui dessas nossas atividades né? é, e uma das perguntas que chega recorrentemente é como é que eu consigo fazer cirurgias periodontais né? é, um pouco disso eu já respondi né? falando de toda a minha trajetória aí ao longo desses mais de 20 anos é, eu não estudei outra coisa na minha vida que não tenha sido periodontia, né? É, na minha vida profissional, claro. É, então, é, é, esse é o primeiro, esse é o primeiro tópico, né? É, esse é o primeiro, essa é primeira explicação para essa pergunta. Como é que eu consigo fazer cirurgias periodontais? É, primeiro, por tudo aquilo que eu mostrei agora no já anterior, né? Na, na minha formação. Mas eu gosto de mostrar, já mostrei isso em alguns outros momentos, né? Eu gosto de mostrar essas três esses três personagens aí é, que estão na tela. Né? A, na foto da esquerda, no, ali de máscara e de branco, né? estou eu e a minha dupla de faculdade, o doutor Eduardo Lassé, um grande amigo, um irmão. Né? É, e ele é um dos caras responsáveis por eu estar aqui hoje. Né? O outro cara responsável por eu estar aqui hoje é o meu pai, que está aí segurando os meus filhos, na foto do meio e o terceiro, entre outros, eu não quero ser injusto, né? Eu, eu além de mencionar o professor Salom como terceiro, não posso deixar de mencionar meus grandes mestres aqui, doutor Rodrigo Veras, professor Estela Guzmão, grandes referências para mim também aqui na minha formação, mas eu queria é, é, mencionar esses três porque foram três pessoas que tiveram atuações pontuais aí na minha na minha formação, né? Então, Eduardo e meu pai tem uma participação na, na minha demanda por treinamento né? e eu vou explicar por quê agora enquanto que o professor salum é né, meu orientador de mestrado e doutorado tem um, um, me enviesou para a questão de que tudo que eu deveria fazer na, na minha vida clínica na minha vida profissional na minha vida acadêmica também né, deveria ser baseado em muito estudo em muita ciência então vamos lá contar as histórias aqui né? Eduardo era a minha dupla de faculdade e eu sempre menciono que eu conheci ao longo das minhas dos meus vinte e poucos anos aí trabalhando com odontologia entre graduação e já formado né é, eu conheci poucos eu conto nos dedos de uma mão certamente né Denti, um dentista mais habilidoso do, do que Eduardo né isso já na graduação então isso era muito muito forte para mim porque eu era um cara extremamente e aí entra o meu pai né na, na história né eu era um cara extremamente limitado vamos dizer assim para usar um termo bem elegante né é, tinha muita dificuldade com, com trabalhos manuais sempre tive na minha infância e tal e o meu pai era esse cara que me evitava que eu fizesse até alguns trabalhos manuais eu, não não não Renato não não vai não mexe com isso não que você vai estragar, vai quebrar, vai fazer alguma coisa, né? Então é, o meu pai falando isso ao mesmo tempo que me deixava meio acanhado, me motivava para que eu me preparasse para fazer alguns trabalhos manuais, né? E Eduardo me motivava porque toda vez quando o professor vinha ver o procedimento que aí na faculdade, né? O professor vinha ver o procedimento que Eduardo fazia, ele falava: Nossa, Renato, olha aqui, ó, perfeito, o Eduardo faça igual dele, né? e eu não conseguia fazer igual o de Eduardo que Eduardo levava uma vez para fazer eu, eu levava cinco vezes para fazer fazia mas depois de muito treino né e aí é onde entra esses dois né Eduardo e o meu pai né são são pessoas que me fizeram entender que eu precisava treinar muito mais eu não nasci com talento né é, eu não nasci eu não gosto quando chegam para me dizer ah Renato, pô é, os meus alunos aqui podem até confirmar isso né é, Principalmente meus ex-alunos, meus alunos atuais da especialização ainda não não vão conseguir dizer isso, porque a gente teve essa parada da, do coronavírus, então acabou que a gente ainda não teve muita clínica. Mas os meus ex-alunos aqui, tanto de graduação, quanto de especialização, podem confirmar aqui no chat, dizendo dizendo geralmente eles falam assim poxa, Renato, parece fácil te ver fazendo. Né? É, Pô, Renato, que massa, que que legal te ver fazendo, parece tão tranquilo e tal. E nem sempre foi assim. né? Eu precisei passar por uma curva de aprendizado. Eu precisei treinar muito, precisei estudar muito. né? Então, o professor é, Eduardo e, e o meu pai é, foram essas pessoas que me mostraram a necessidade do treinamento. Quando eu fui para Pidascava, é, eu já tinha algum treinamento. Né? Eu já era especialista em periodontia. E precisava a, otimizar esse treinamento a partir de uma fundamentação científica muito, muito, muito importante, muito, muito, muito é, é, profunda, né e foi o professor Saum que me deu essa segmentação científica a partir dessa capacitação no, no mestrado e no doutorado. Então, é, essas três figuras que estão aí é, encadas na tela são figuras que me fazem é, hoje né estar aqui podendo falar com vocês, podendo ensinar a periodontia para quem está quem começando, para quem já é especialista. Né? É, eu sempre digo que se eu conseguir aprender a fazer e hoje eu consigo ensinar, né? é, qualquer, um, qualquer um de vocês que está me assistindo aqui também é, é capaz de fazer. Agora, precisa estudar, precisa uh, treinar, né? Renato, precisa fazer tudo que você fez? Não, não precisa fazer tudo que eu fiz. É exatamente essa a proposta do pé A proposta do Pé-Mentor é que você não precise passar por tudo que eu passei, porque eu já fiz o trabalho para você. Né? Agora você vai pegar um método né, que eu que eu elaborei, né, que eu desenvolvi ao longo desses mais de 20 anos de, de trabalho e vai poder aplicar isso nos seus pacientes de forma muito mais tranquila, né? sem os perrengues pelos quais eu passei ao longo do tempo. Beleza? Então, essa seria esse é o, o primeiro recado que eu queria dar. Especificamente agora, falando do conteúdo né, que a gente vai abordar aqui hoje, né, é, eu queria focar nesses quatro tópicos aqui. Como é... é, é os nossos quatro tópicos são...